Oi, eu sou o Gabriel Jordan da Ubogás de TRD e no vídeo de hoje eu vou te mostrar as peças essenciais para você ter no seu anaconda. Bom, a proposta desse vídeo é o seguinte Eu vou te mostrar as peças essenciais Para o meu lado roupa E a partir daí você pode tirar a inspiração E ir montando para você adaptar melhor para você No caso, o que é essencial para mim São muitas, muitas peças Mas todas são bem básicas E dá para o estilo de todo mundo E você também pode adaptar E, tipo, adicionar ou remover peças Então, para começar do básico do básico do básico mesmo Eu trouxe duas camisetas básicas no Caso essas duas aqui são de algodão mesmo, normal Sem nenhum mistério, são de cores lindas Pode montar literalmente qualquer composição com umas camisetas. Eu amo usar camiseta preta. Geralmente as pessoas sempre me veem com uma camiseta lisa preta e alguma jaqueta ou então alguma camisa por cima pra compor o look. Mas, sinceramente, isso aqui é um obrigatório pra toda pessoa tendo um guarda-roupa. Dá pra fazer produção monocromática, com sobreposição, dá pra fazer o que quiser. E partindo desse ponto de camisetas básicas, a gente já vai pro próximo item que é camisas sociais básicas. Então eu escolhi esses dois modelos aqui, justamente porque é preto e branco, que são as cores que eu mais uso no meu guarda-roupa. Inclusive, são as cores que eu recomendo você ter, porque são neutras, vão combinar com qualquer terna que você você usar, ou com um jeans, vai que você esteja fazendo uma produção mais esporte, você só precisa que seja de uma boa camisaria e que tenha uma costura bem feita e um shape legal que combine com o seu corpo e elas já vão fazer o serviço completo, porque querendo ou não, eventualmente você vai precisar usar uma camisa social. Moving on, vamos para a famigerada calça preta, que é literalmente a única calça que eu uso. Quem me conhece sabe que onde eu ando eu vou de calça preta, eu tenho vários modelos, mas o meu favorito é com esse slim, que a barra na calça termina menorzinha, que é mais a perna Quem me conhece sabe que eu basicamente só uso calça preta Eu me considero uma pessoa de pernas grossas E eu não gosto muito desse fio A vantagem é que ela dá uma estigada de shape Chama mais atenção pra parte superior do look É o que eu prefiro fazer E novamente preta porque vai Desde o look mais formal até o mais despojado E agora nós vamos pra calça jeans Que novamente é a irmã da calça preta Na verdade mãe da calça preta eu diria Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês É um jeans mais perto do jeans cru que eu tenho Na verdade tem um jeans cru só que eu não achei Mas essa aqui, por exemplo, ela tem a modelagem reta, tá vendo? Ó, que as barras da, da calça dela. O que, que eu tô falando? A barra da perna dela termina mais ou menos na mesma largura do resto dela. Eu gosto desse tipo de calça, inclusive eu acho essa aqui bem bonita. Eu comprei essa na Harry há um tempo atrás. Só que eu quase nunca uso ela porque ela é modelagem reta. Eu gosto mais de um jeans mais lapado e que tem a modelagem slim, que é mais. Na largura, tá vendo? Mas isso é uma preferência pessoal E todo mundo tem que ter uma calça jeans Mais tradicional no armário Essa aqui tem uma lavagem mais clara forte do jeans cru Mas eu recomendo que você tenha pelo menos um jeans cru Ou é porque eu não achei Provavelmente deve estar sujo ou não sei Que é o short jeans. Agora você me pergunta, Jordan, quantos short jeans você tem? Esse aqui, gente. Achar um short que modele bem em mim É uma dificuldade enorme que eu tenho E esse aqui é um deles Mas é só porque esse aqui tem uma modelagem slim E eu me acostumei demais com essa modelagem E eu acho muito difícil achar shorts que fiquem bonito em mim E na verdade esse aqui Ele é super utilizado, ele tem uma pegada muito urban Com esses rasgados aqui dele Tanto que se eu precisar algum dia De um short jeans mais arrumadinho Eu vou ter que comprar Porque esse aqui é o único modelo que eu tenho que é Todo rasgadinho Eu até tinha um outro de modelagem reta era bem diferente desse Inclusive era jeans pro Mas eu passei pra frente Eu não usava mais ele E é isso Eu não preciso nem falar pra vocês Que o próximo item ia ser um short preto Mas enfim Se você precisar fazer uma composição monocromática Ter um short preto normal é essencial Continuando no jeans A gente vai falar um pouquinho Sobre é, a parte superior da roupa Tem gente que adora jaqueta jeans Tem gente que odeia jaqueta jeans enfim, eu curto muito Ter uma base que uma guarda roupa já é o suficiente É super normalzinha mesmo, corte reto Novamente, essa aqui tem a lavagem bem clara Mas é porque é uma preferência pessoal minha Eu não gosto muito de cores fortes nas minhas roupas E essa aqui, na verdade, que é a minha favorita Que é uma camisa jeans, não é uma jac... Que é diferente dessa aqui, essa aqui é bem mais pesada E eu prefiro mais essas levinhas, que são realmente camisas Eu tenho várias dessas, eu tenho essa aqui que é da Zara, mas a vai, fabrica, a Wrangler, é, Gap fabrica Tipo, milhares de marcas fabricam E eu arrisco dizer que camisa jeans é a peça que eu mais tenho no meu guarda roupa Eu tenho muitas camisas jeans Agora a gente vai falar de um item essencial, mas que pra falar bem a verdade, eu nunca uso que são camisas xadrez. Vocês viram que todos os itens eu tô mostrando de dois ou de três opções aqui pra vocês e esse aqui é o único que eu só tenho uma única opção porque os que eu considero mais tradicionais são essas camisas xadrez vermelhas, azuis e verdes, só que eu só gosto da vermelha e eu nem uso ela muito porque, eu não sei não faz muito meu estilo, mas eventualmente você vai precisar pra alguma coisa, tanto que essa camisa eu comprei pra uma ocasião no ano passado e desde então eu nunca mais usei ela, mas eu sei que se algum dia eu precisar dela, ela vai do meu armário. Agora nós vamos para as peças que provavelmente eu mais uso do meu novo inteiro, que são os meus moletons. A gente, eu uso muito, muito, muito moletom, muito mesmo. E assim, eu indico que você tenha pelo menos um preto, mas eu acredito que o moletom mais básico de todos sejam assim, esses cintas mestrinhas, sabe? É a temporal, onde te deixa passar frio, é liso, ele é básico. E novamente, estou mostrando as opções cinza e preto, porque são as cores mais neutras e mais básicas do possível. O próximo item que a gente vai conversar sobre, vamos é um ser jaquetas jaqueta de couro. Vamos falar um pouquinho sobre essa aqui, que tem uma modelagem mais tradicional, vou dizer assim, apesar de ser estilizada aqui nas mangas. Porque ela é um corte mais tradicional, que as pessoas estão mais acostumadas. Mas a minha dica é que você procure por um corte mais moderno. Por exemplo, essa aqui é uma bomber também da Zara, que nem aquela camisa de e ela é toda em couro. É claro que é couro fake, tá, gente? Eu não uso pele de animal nas minhas roupas. Oi, meninas do Tupão! No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como que eu me tornei vegana! E ela é muito bonitinha, bem prática. Ela dá um visual super moderno pro look. Mas se você não curtir e preferir a tradicional, é sua escolha. Eu acho que a última peça que compõe a parte de cima do look que eu vou recomendar nesse vídeo, que é essencial você ter são ternos. Um terno de uma boa alfaiataria já é o suficiente, de um bom corte. Não precisa ser um Tom forte ou um Hugo Boss da vida. Você só precisa achar um terno que fique bom no seu shape e que tenha costura boa. Os que eu mais recomendo nossa, parece que eu tô falando só das áreas nesse vídeo, tá? Insuportável isso, mas é porque os meus ternos favoritos mais baratos, vamos dizer assim São os da Zara Eu tô mostrando só os blazers aqui Porque eu tô só ilustrando mesmo Mas tenham os ternos completos Porque eventualmente você vai precisar deles Essa É essencial que você tenha sapatos Porque você não vai usar terno de tênis, né meu anjo? Gente, a coisa que eu mais tenho raiva é Quando tem algum evento que você tem que estar tá usando terno E sempre tem alguém que vai Um blazer e um tênis Gente, não Não É certo que seja uma produção moderna ou meio urbana Que seja fora assim de um ambiente que tem um dress code, beleza sobre inclusive, faço Mas, gente, no lugar que tem dress code, por favor Vai de sapato, o que que custa? É tão lindo o posto em pé, de sapato. Ai, gente, colabora E lembrando que se você for usar um sapato marrom, por exemplo, combine com um cinto marrom. Se você for usar um sapato preto, combine com um cinto preto Eu sempre tive isso na minha cabeça e eu não consigo usar um sapato preto, por exemplo, com um cinto marrom. Vamos falar um pouco agora de tênis é, Sobre tênis, eu tô mostrando aqui imagens que eu nunca tiro do pé. Eu esse modelo aqui, pretinho, básico Da Adidas, que não tem nada demais, Que é todo preto, então Obviamente eu vivo usando Esse branco aqui, na verdade, eu não uso direto Eu só tô mostrando ele porque o meu sapato branco Que eu uso direto está imundo de sujo mas olha, teminho básico, cano alto ou cano baixo, você que decide. Tem um preto e um branco, pelo menos, no seu guarda-roupa. Aliás, adoro usar uma calça preta, um tênis branco e uma camisa jeans, tá ah, top pra mim, já posso sair de casa. Moving on, temos botas. Na verdade, o modelo mais tradicional de todo de botas são aquelas que tem um cano um pouquinho mais alto do que esse e são geralmente marronzinhas. Mas, como eu falei pra vocês, vocês têm que adaptar os essenciais do guarda-roupa? Seu estilo E eu não uso aquele tipo de bota De forma alguma Porque não faz o meu estilo E as que fazem são essas mais saturadinhas, básicas aqui Mesmo que tem um salto curto E que tem cano alto Mas não tão alto assim Essas aqui são as minhas botas Que são o meu weight go e quando eu quero fazer alguma composição com um sapato preto, por exemplo, eu tenho a preferir delas Eu acredito que falar de acessório vai ser um pouco mais complicado do que de roupas Porque quanto a roupas eu sei ser bem sóbrio, na maioria das vezes eu só prefiro não ser bem sóbrio Mas quanto a acessórios eu realmente não tenho nada que seja muito essencial Eu gosto de puxar mais pro extra Os dois roupas que eu mais vivo usando são esses dois aqui da Dior, Esse aqui é o Technologic e esse aqui é o Sorio. Mas eles não são nada, nada, nada básicos Também tem esse aqui da Fendi Mas que também não é nem um pouco básico É todo cromado, prateado Com tipo, a massa toda louca E pra ser bem honesto O óculos mais simples que eu tenho É esse Ray-Ban aqui Que é o um aviador Ele é clássico O design dele é dos anos 30 ou 60 Enfim, eu não lembro o ano exato É o mais simples que eu tenho Combina com qualquer coisa E é atemporal Nunca sai de moda esse modelo aviador Entende? E não necessariamente precisa ser Ray-Ban Eu opto por ele porque ele é uma opção mais barata a outras marcas, como por exemplo Dior, Vend, Chanel e essas coisas. Mas tem até óculos de fast fashion que tem essa armaçãozinha super acessível, super baratinho e super bonitinho. Que eu esqueci de alguma coisa Ou talvez eu só seja louco mesmo E o meu essencial seja superfluo demais Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje Comenta aí embaixo o que, que você acha Que não é essencial aqui no meu armário O que você removeria E comenta também uma coisa que você adicionaria Nos seus essenciais do guarda-roupa Que peça que é essencial para sua vida O que você não pode deixar de usar nunca Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir ele aqui embaixo E de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Se você ainda não tiver feito compartilhe esse vídeo com outras pessoas E não se esqueça de do canal, que nós temos vídeos às terças e quintas-feiras, às 15 horas E eu acho que isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi num formato diferente, é a primeira vez que eu falo sobre moda aqui no canal, e o primeiro vídeo fiz trazer uma coisa bem básica, bem essencial, com o tempo a gente vai batendo papo aqui nos comentários e a gente vai descobrindo sobre o que a gente vai falar em breve. E é isso, eu sou o Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you!